A 14ª Semana Nacional de Conciliação do TRT de Mato Grosso arrecadou quase 9 milhões de reais. Todo esse dinheiro é utilizado para pagar dívidas trabalhistas. Aqui no Estado, os valores conciliados foram 10% maiores que em 2018. Durante uma semana, foram realizadas audiências especiais em todo o Judiciário Brasileiro, incluindo a Justiça do Trabalho. O objetivo foi solucionar processos de forma amigável. Acordos foram feitos e colocaram fim em disputas na justiça que poderiam levar anos até uma decisão final. O evento é realizado desde 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça e ano que vem tem mais. Conciliar pode ser a melhor saída. Participe!